E aí pessoal Aqui é a Paloma Estou jogando nas ranqueadas Enfrentando a Kuma O verdadeiro cara Do mal e do fogo e de tudo <risos> Meu, eu tenho que ficar esperto Porque a magia dele é É do baralho ele solta magia pra todo canto. Esse cara que eu tô jogando parece que tá muito esperto. Não deu farofa ainda. Hum. Me agarrou de novo. Calma, só falta um golpinho. Vai pra lá! Tem que pular, né, amigo? Pulou, olha! Yeah. Vai pra lá Ajeitar esse jogo direito. Colocar a cabeça dele no lugar. Tá muito nervoso com essa cabeça vermelha. Dá churico sozinho também não dá, não, né? Meu, esse golpe é difícil Você não sabe se ele vai te agarrar Se vai por baixo Para adivinhar é complicado ele Morre vai pular, né? De qualquer jeito aí não dá. Vai lá, lá de novo O importante é estar com a vitória Ajeitar ele Sai daqui! Eu já deu, né? Pronto. Vou soltar o meu Vertrigger eu quero ver o que você vai fazer da sua vida. Sai! Tá muito esperto, né? Que você não veio aqui. Agora segura essa. O que foi? Tá fugindo? Tá fungindo? Deu Vai, seu safado. Tá esperando terminar meu ventrigg. Vem logo! Fez eu errar. Vem logo. Só fugindo. Ah, cara. Só volta o um risquinho. Não adianta. Ah, morre aí. Round 2. Então, começou um choriu que foi muito bem, vai. vai pra lá. Deixa eu te agarrar. Vem de novo. Poxa vida, não vem não! Easy peasy, squeeze! Morre! E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado! E até o próximo vídeo! Tchau! Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like! Então, tchau!